Boas-vindas ao nosso canal Rogoski Associados Negócios e Investimentos. Vende-se. Indústria de produtos químicos estabelecida na Serra Gaúcha há mais de 20 anos. Produz cosméticos, sabonetes, líquido e barra, cremes hidratantes corporal e de mãos, sérum de hidratação e esfoliante corporal, aromatizantes de ambientes, onde possui uma linha completa de produtos odorizantes em spray, difusores, óleos aromáticos, e águas perfumadas. Além disso, tem em andamento um projeto de saboaria muito bonito, com produtos diferenciados, semelhantes à linha da Luz, que retirou suas lojas e fábrica do Brasil no ano passado. A fábrica é compacta, e muito bem estruturada nas questões de sistemas de controle de produção, assim como na questão de qualidade. Realiza internamente todas as análises de controle de qualidade. Tem um setor de design muito bom, inclusive, com a impressão interna de rótulos para os produtos personalizados. Os produtos têm ótima qualidade, e são bem aceitos no mercado. Paralelamente, fabrica alguns produtos de linha industrial como águas purificadas, líquido de arrefecimento e fluidos anti-respingo. Possui registro na Anvisa. Pagamento facilitado, pequena entrada e o restante a combinar. Você pode pedir mais informações, entre em contato conosco agora.